Olá pessoal, pessoas que assistem o vídeo pediram mais alguns esclarecimentos sobre prescrição. Também é uma questão comum aqui no escritório, né? Porque todos querem saber e serasa, e negativação cadastral, como que fica com relação à prescrição. Como eu disse, é muito comum as pessoas usarem o termo caducou, caducou a dívida, né? É um termo popular que todos conhecem, quando a pessoa já não... não... Passou muito, muito tempo, mais de cinco anos, por exemplo, sem o pagamento da dívida. Tá? Acontece a prescrição. A prescrição é um termo jurídico. É a perda do direito de ajuizar a ação. Agora, com relação à Serasa, que é um órgão administrativo, tá? de cadastro, de CPF, de pessoas devedoras. Com relação à Serasa, quando a dívida caduca, em 5 anos também baixa automaticamente. Aquilo, vou voltar a falar, a dívida não se extingue, tá? não desaparece. Mas na Serasa, ela vai baixar automaticamente. O seu nome vai ficar limpo perante a Serasa.